Licença! Pois não? Eu tenho uma dúvida. Diga, Lucas. O que é mais importante, a memória ou a inteligência? O que é mais importante, a memória ou a inteligência? Bom, então você tem dois fenômenos mentais aí: memória e é o local onde você armazena os dados, as experiências, aquilo que você viveu, aquilo que você leu, aquilo que você estudou e a inteligência é um mecanismo do nosso cérebro, a inteligência ela manipula esses dados então toda decisão que você vai tomar, exemplo, você está decidindo se você vai viajar de avião ou se você vai viajar de ônibus a decisão que você vai tomar é a inteligência que faz você verificar todas as variáveis que existem entre viajar de avião e viajar de ônibus. Qual é a vantagem, qual é a desvantagem, o preço da passagem, o tempo de deslocamento. Todas essas informações estão na sua memória.